Era beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando. Eu sou empreendedor digital desde 2014 e estou fazendo essa sequência de vídeos né, sobre marketing digital, tá? Então, eu falei no primeiro vídeo, esse é o quarto vídeo, quarto vídeo. É, eu falei no primeiro vídeo, eu falei sobre é, projeto, definir o projeto, qual tipo de projeto você quer fazer, se é blog, se é site se é Facebook, Facebook Ads, Instagram é, ou YouTube, né? E agora, nós, depois nós falamos sobre nicho de mercado no segundo vídeo, no terceiro vídeo nós falamos sobre a plataforma Monetize e Hotmart. Existem outras, tá? Existem algumas outras plataformas que também tem é, produtos físicos, tá bom? E então Agora eu quero falar sobre escolha de produto Por isso que é muito importante você saber qual tipo de produto, de, de, de projeto que você quer atuar Se é blog, se é site, se é Facebook Porque na escolha do produto você já define o nicho que você quer E preste bem atenção, certo? É, dentro das plataformas você vai encontrar sempre os produtos mais quentes, os mais vendidos Opinião minha particular, nunca vá nesses produtos. Por quê? Porque já existem outras pessoas é, promovendo esses produtos, né? E pessoas que estão investindo pesado dinheiro em anúncios, né? Então, é, geralmente, se for um produto, no caso da Hotmart, em 150 graus, por exemplo, pode ser que você encontre alguma dificuldade, né? Agora, também, existem nichos pouco explorados que, de repente, pode ser que... É, nichos que podem te até te ajudar, de repente. tá? Então você tem que saber é, qual tipo de nicho você é, quer atuar. Uma outra dica interessante sobre nicho, uma coisa que você tenha afinidade, de repente pode ser uma coisa que, se você tem afinidade com programação, por exemplo, e existem alguns produtos dentro da Hotmart ou dentro da, da Monetize, que você possa promover, uma coisa que você já conhece, uma coisa que você acha legal, de repente pode ser uma boa, tá? Então a escolha de produto é muito importante e tem muito a ver com o nicho, certo? Então é isso aí, tá? Se você é, quer saber sobre, mais sobre marketing digital, então eu quero te, eu quero te recomendar o curso Fórmula Negócio Online que desde 2014 tem ajudado muitas pessoas, inclusive a mim. Certo? Então é mais de 25 mil alunos durante 4 anos. Então é isso aí. É, vou deixar o link na descrição, tá bom? Um grande abraço e até mais.